O clima de tensão vai tomando conta. Aquela emoção que é fora, aquela emoção que desembata, que sai do coração, toma o corpo inteiro. E você, em todo o país, vai se Que Eu sou flamenguista nas duas partes. Todo no jogo, um no, no distrito. Era numa, era mata. E nessas modas que você encontraram por aí, nada, casa nenhuma. Só tinha uma, uma moradiazinha de taipo. Aí se arranchou, aí estava por ali, foi botou o nome de Flamengo. quem botaram o nome do Flamengo era o lugar, né? Sim. Mas eu não sei se não sei dizer se ele era flamenguista. Aqui em geral todo mundo é Flamengo. Eu comecei a ser Flamengo quando eu era criança. Eu gosto do Gabriel Barbosa, que é o Gago, que mora no Flamengo, acaba sendo flamenguense e que é torcedor do Flamengo, e acaba sendo flamenguista, né? Minha família 90, mais de 90% é de flamenguista. O Flamengo também morar aqui também é muito bom, é um local bem tranquilo. <risos> Tá bom aí, um pouquinho já daí né? que não pode não, nessas né? coritianas assistis daí, velho, aí me zoar, né? Uma vez também Vamos lá,